Eu acho que isso é uma identidade que está muito forte, né? Que a gente é, conseguiu é, construir e também sair do círculo da CUT, né? De sair, é, nos juntar, nos aliarmos, né? fazer parcerias com os movimentos sociais, os movimentos de mulheres. Isso foi um marco muito importante. Da CUT porque a CUT, isso não só aconteceu com as mulheres mas também com toda, todo, toda a estrutura da CUT isso, é, mais do que uma decisão de congresso, né, foi uma estratégia pensada e uma solução encontrada pelo movimento sindical cutista né, porque é, as violências e a estrutura, ela tá pautada em cima do racismo Patriarcado e de classe, na disputa, né? na divisão de classes. Então a gente não pode ficar ali as outras dimensões da vida só olhando para o trabalho. Então, é, quando a gente anda na rua, que não tem energia, que não tem é, iluminação pública, que a gente está vulnerável, tudo isso diz respeito à vida e, mais diretamente, à vida da classe trabalhadora, que é quem. Nessa, nessa, nesse cabo de guerra Está né, numa posição bem Bem dependente Do estado e das políticas públicas Então assim Não tem como a gente discutir Unicamente o, o espaço do trabalho O ambiente de trabalho A problemática do ambiente de trabalho É sem pensar no todo é, E aí Pensando nisso é, Eu queria começar dizendo que é muito dura, muito difícil a relação num agrupamento misto. É muito difícil, é, há disputas internas de poder, né? e do mesmo jeito que se dá fora do movimento sindical, é, é o domínio é do macho, né? o domínio os espaços de poder, os espaços de decisão, ainda estão na mão dos homens, né? Aí, o, o patriarcado é muito forte, especialmente no mundo do trabalho, que é o mundo que nos sustenta. Né? O mundo é, do, da, que, que dá o, os recursos materiais para a nossa vida. Então, assim... Essa disputa é muito grande e a discussão do feminismo dentro da central, vou falar aqui da CUT porque, né, eu tô, afinal, eu estou aqui pela CUT. Acredito que isso aconteça em todo o movimento sindical, em outras centrais, em outros sindicatos, em outros agrupamentos é, do mundo do trabalho, como associação, cooperativas, mas eu vou falar aqui da CUT e isso é muito difícil. A CUT avançou em muitas coisas. Em muitos pontos, inclusive pontos institucionais, eu vou dizer assim. Por exemplo, a gente tem no organograma da CUT, na estrutura da CUT, na estrutura de poder, porque o organograma é uma estrutura de poder. Na organização estrutural da CUT, a gente, desde a sua fundação, que a gente discute a questão da mulher trabalhadora. No início, quando a CUT foi fundada, era uma comissão. Né? Depois passou para uma coordenação, depois passou para uma secretaria e hoje, finalmente, somos uma secretaria. Mas ela foi muito tempo para isso. A CUT tem 38 anos e faz menos de 10 que a gente é uma secretaria. Né? Então, para vocês verem o quanto de tempo, de luta e de discussão e aí dentro acumulada para a gente chegar onde está. E chegamos até uma secretaria. Mas, por exemplo, a gente não tem, é, a secretaria não tem verba própria. Essa é uma dificuldade que enfrentamos. Porque quando a gente quer fazer uma atividade, porque a economia também é política, a gente quer fazer uma atividade e não quer.. É, Solicitar dinheiro não um, a gente quer fazer porque entende que é uma coisa estratégica que, é, que a gente tem que atuar. É, a gente, por não ter dinheiro, a gente tem que ir para uma executiva, falar só o que a gente tem que fazer. E se é viável, é liberar dinheiro para aquela atividade. Parece uma coisa boa a gente falando assim, mas é uma luta. Porque quem está lá no poder, se quiser travar, ele trava. Se quiser liberar, demorar para liberar, demora. E aí a gente não faz a nossa atividade. Né? E a atividade tem é pressa. Então são algumas questões que estão colocadas para dentro do movimento sindical que não aparecem né, é, no público, mas que a gente enfrenta com mulheres da CUT dentro da CUT. E acredito que outras centrais também tenham. É, mesmo a CUT sendo uma direção paritária 50% mulheres, 50% homens é, A gente ainda tem muita dificuldade de colocar as questões das mulheres Não só trabalhadoras, porque a gente não tem só esse olhar Mas as questões gerais, integrais da mulheres Dentro da discussão política da central Por conta do machismo que impera ainda A luta não é fácil é, agora indo mais para o mundo do trabalho mesmo, né? o local de trabalho okay? que a gente enfrenta lá no mundo do trabalho. Eu fiz uma anotação aqui, parece assim que não está no contexto, mas o mundo do trabalho geralmente é um espaço misto, geralmente é um espaço misto, né? e invariavelmente o patrão é homem. É muito difícil é, a gente encontrar uma empresa onde a dona é uma mulher, né? A gente... Então, assim, já é, muitos patrões, infelizmente no Brasil, o empresariado é muito atrasado. É, não vê com nenhuma simpatia o movimento sindical, não que a gente dependa da simpatia de patrão para atuar. Mas, assim, é, é uma total ignorância de qual é o papel do sindicato dentro do movimento social, né? Então, é, se é difícil é, para é, a gente fazer algumas conquistas dentro do, do, do, das empresas do ambiente de trabalho é, com os homens, mais difícil ainda é quando tem uma sindicalista, né? Em primeiro lugar, é, geralmente é muito difícil a gente é, conseguir é, uma companheira para fazer parte da direção de sindicatos. Começa, por exemplo, nas assembleias. Geralmente, as assembleias que os sindicatos fazem, é à noite. Porque quando termina o expediente todo, então vamos fazer a assembleia. Na, hoje é muito virtual, mas quando era presencial, tinha assembleia assim, de 100, 200 pessoas e não chegava a 20 mulheres. É, aí a gente se perguntava, e, cadê as mulheres? porque elas não estão na assembleia, porque elas têm que correr para casa fazer a janta, elas têm que correr na escola para pegar as crianças, elas têm que é, preparar o almoço, o café da manhã, lavar a roupa, fazer um monte de coisa e a questão do trabalho fica em terceiro, sei lá que lugar. Então a gente faz um movimento que, onde a maioria são homens e que a gente contempla, a maioria das vezes, homens também. Então, os homens não discutem pauta das mulheres. A gente faz uma... É, todas as categorias, professores, é, pessoal de processamento de dados, ferroviários, trabalhadoras domésticas, é, todo pessoal, toda categoria, ela tem uma data de referência o um mês que ela faz uma campanha salarial é, o sindicato faz uma campanha salarial vamos a minha é mês de maio todo mês de maio a gente inicia uma campanha salarial não é porque maio é um mês de referência apenas para a gente saber que todo ano a gente vai ter um mês para fazer a campanha salarial quem faz a pauta para a gente negociar com o patrão são os trabalhadores o sindicato só faz arrumar a pauta dar um um jeitinho jurídico na pauta para encaminhar para os trastornos. Então, é, o que acontece? Quando a gente faz a assembleia de construção de pauta para a campanha salarial, as reivindicações que vêm são só dos homens. Quando tem alguma reivindicação para as mulheres, geralmente está relacionada aos filhos. É filho creche, licença-maternidade prorrogada é, auxílio-escola, é alguma coisa relacionada com os filhos e não com as mulheres trabalhadoras. Então, essa discussão é, dessas questões todas que a gente fala, é, é, dos avanços de conquista para as mulheres, por exemplo, a Lei Maria da Penha, é difícil chegar lá na, nas empresas é muito difícil. Por exemplo, a legalização do aborto é um tabu para chegar nas empresas. É um tabu. Né? A gente chamar para o sindicato é uma dificuldade. E fazer nas empresas nem pensar. Então, como levar a pauta feministas, feminista para as empresas? o 8 de março quando é discutida na empresa, nunca é do jeito como a gente discute é, para a construção na rua. Não é, né? é. Infelizmente, ainda é aquela coisinha da Rosa, que as mulheres são a guerreira, mas continua lá com sua dupla jornada de trabalho, com as violências todas que tem no mundo do trabalho. Ou seja, é... Os assédios, que são as violências mais frequentes, recorrentes no mundo do trabalho, são os assédios, tanto moral como sexual. A violência física existe, existe inclusive estupro no ambiente de trabalho. Hoje a gente teve um exemplo aqui, né, mais, mais extremo, é, com re, um resultado, infelizmente, bem, bem extremo. Mas, é, infelizmente, é muito comum, por exemplo, Aquelas mulheres que atendem postos de saúde mais distantes, as professoras que têm difícil acesso à escola, é, mulheres que estão em postos de compresa, de CELP, que são mais afastadas do centro da cidade para atender é, principalmente a área rural. Todas essas são muito vulneráveis de violência sexual. É recorrente. Agora, se você for para um acordo coletivo para ver se tem alguma coisa que proteja as mulheres, não tem. Nós mulheres estamos, especialmente agora na pandemia, nos piores contratos de trabalho, nos piores. Ou seja, uma carga, tantas horas de trabalho para tá um salário ó, deste tamanho. Diferença salarial entre homens e mulheres é gritante. Depende da categoria, mas é gritante. né? Chega ao absurdo de perder até 30% da mesma função que o cara faz, a mulher receber até 30% menos. Na mesma função, cumprindo a mesma jornada. É, tem essas é, violências que eu já falei, física. É, difícil conseguir uma chefia. E quando chega na chefia, todo mundo acha que ela sofreu assédio, deu, deu para o chefe, que ela não tem competência né, aí para ela mostrar que tem competência muitas vezes ela se comporta igual a um homem. Então são muitos problemas do mundo do trabalho que estão relacionados com a explatação, com o racismo porque são impactados. as vidas das mulheres são muito piores nesse aspecto, totalmente sem, sem proteção porque estão nos empregos mais é, degradados. Então, assim, não tem contrato de trabalho, não tem carteira assinada. É só imaginar, gente, que a Ana está aqui, sabe disso. A, as trabalhadoras domésticas, recentemente, 2015, que foram reconhecidas como trabalhadoras domésticas e não empregadas domésticas. Porque ser trabalhadora é tomar o poder da sua produção para si. E ser empregada é ter um empregador. É muito diferente o conceito. Né? Então, é, essas violências todas acontecem no mundo do trabalho e é difícil da gente alcançar com a pauta feminista, mas a luta é essa. Obrigada.